Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas aí? Galera, ó, a notícia que aqui... hoje eu vou tentar ser mais rápido, pelo menos nesse primeiro vídeo aqui, notícia ruim, tá? Pro mundo dos jogos aí, de uma maneira geral, né? Ah, tendo em vista que a, a melhor premissa dos jogos é a gente ter a liberdade de a gente jogar o que a gente quiser, né? Eu sempre falo aqui para vocês não ficar jogando jogo merda, mas eu sei também que você tem todo o direito de ficar jogando jogo mesmo, né? Aí eu só tento colocar na sua cabeça que você poderia estar jogando outros jogos. Mas aí tem o, o contraponto, né, cara? Lá na China, o pessoal limitou lá, mais uma vez, o tempo que menores de idade, né? Menores de 18 anos podem passar jogando videogame. Já existia, né, uma regra que limitava. Os menores de 18 anos lá, eles podiam jogar... É, só 90 minutos, 1 né, hora e meia de, de qualquer tipo de jogo por dia E nos feriados lá eles poderiam jogar até 3 horas E agora eles deram uma diminuída nisso aí, cara Achei assim, tenso, tenso, tenso lá. Pequim emitiu uma, uma nova regra, que ela é mandatória E ela limita o tempo de jogo para esses jogadores... Menores de 18 anos, a partir dessa semana que eu estou que eu emitindo o vídeo, o vídeo aqui para vocês. Então, esse pessoalzinho aí, eles só vão poder jogar das 20 às 21 Apenas nas sextas-feiras, nos sábados, nos domingos e nos feriados que são oficiais. Ou seja, o cidadão não tem nem o direito de escolher o horário que ele vai jogar. Ele vai jogar no horário que ele pode jogar, que é das 20 às 21h. Ou seja, ele tem uma hora para jogar em sexta, sábado, domingo, três dias da semana. E se caso houver um feriado, ele ele vai poder jogar no feriado também. A gente aí que cara, né? Sexta, sábado, domingo. Se você tiver esse horário disponível das oito, você vai poder jogar uma horinha. Cara, uma hora é pouco tempo demais, mano. Fala aí para mim, qual foi a última vez que você jogou um jogo em uma hora, velho? Eu não lembro não, mano. Eu já joguei jogo pouco assim, né? Um, Aqueles de online com os amigos, Rocket League, por exemplo. Vai jogar um pouquinho, vai jogar uma hora e meia. Duas horas com a rapaziada, né? O pessoal que gosta aí de, é, de MOBA, uma partida MOBA aí demora 40 minutos pelo menos, né? 40 minutos. Uma partida mais, mais pegada, né? 40 minutos. Aí você não vai poder jogar a segunda, você pode jogar só a primeira partida. Né? se for um jogo de história aí jogar de um em uma hora cara não imagina aquela naquela sequência que está bem eletrizante né? um jogo mais, que tem uma história bem definida uma história legal aí você chegou naquele, naquele período que é o mais crítico está virando a chave meu Deus mano, aí você tem que desligar bom é, é é ruim muito ruim isso né o é a nap lá na China, que é a National Press and Publication Administration lá na China, que é o órgão de vigilância para jogos que emitiu aí, né, é, essas novas regras e tende a combater o vício em jogos entre os adolescentes. Ah, isso é muito ruim, cara. Eles também, é, recentemente, ouvi uma outra notícia também de que eles associaram aí o... o é, a crescente alta em problemas oculares, né? As, aqui no Brasil também acontece, em todos os países acontece, as crianças cada vez mais é, estão usando óculos de grau para poder enxergar, enquanto que na nossa geração a gente não tinha isso. E um dos motivos é a grande exposição a telas, né? Aí eles colocaram aqui como se fosse o videogame, mas a gente sabe que não é bem assim, né? <risos> Hoje em dia. A, a criança nasce aí com cerca de um ano A mãe ou o pai para se ver é, longe da criança, né? Uma intertida o que que faz? dá um celularzinho pra ela, né? Ela vai ficar vendo lá YouTube, vai ficar vegetando Assistindo o Lucas Neto lá Então é isso que acontece Então vai ficar vendo aquele joguinho MMORPG Que não faz nada E aí ela fica até lá com o olhão esbugalhado e aí ela tem uma piora né, na, no globo ocular dela em relação ao grau. E ela precisa usar óculos cada vez mais cedo. Na tentativa de diminuir isso aí, eles emitiram essas novas regras que tendem a limitar. Né? Cara, é muito tenso isso aqui, velho. Muito tenso mesmo. Por mais que eu ache assim, que, em certo sentido, o menor de idade deve ser avaliado, ou ele deve ser monitorado com relação àquilo que ele joga. Se for meu filho mesmo, cara. Se eu tivesse... Eu não tenho, né? Mas se eu tivesse um filho mesmo, enquanto ele fosse menor de 18, eu ia limitar mesmo alguns jogos. É, é, MOBA, MMORPG, é, jogo online, assim. Cara, não ia deixar mesmo. A pessoa tem... A, a nossa infância, quem nasce com a década de 90 e 80, a nossa infância foi muito boa. Ela foi muito tranquilo porque a gente não tinha esse tipo de coisa cara a gente não tinha esse tipo de coisa e era muito bom que não houvesse esse tipo de coisa porque aquilo que a gente jogava realmente eram experiências a mais hoje a gente tem várias tecnologias tem é, coisas assim que eu, eu mesmo jamais imaginaria no mundo ver o quanto que os jogos evoluíram cara a que ponto que eles evoluíram e aí no mesmo no mesmo período a gente teve um, um regresso aí muito grande com relação à qualidade dos jogos, né? A gente tem técnicas muito boas, mas uma qualidade geral extremamente ruim. Mesmo assim, eu fico muito triste porque esses caras não vão ter, né? A oportunidade de, de ter uma boa experiência com videogames. A gente teve excelentes experiências com videogame, principalmente a galera que pegou ali a época do Play 1, Play 2, né? Super Nintendo. Cara, foi uma época que eu vou te falar, viu, mano? Era muito jogo bom, histórias espetaculares, a gente se frustrava muito porque não tinha é, dublar, localização né, do, dos, dos jogos, era tudo em inglês, então a gente tinha que. A gente a gente se esforçava para aprender a língua, que era para a gente poder entender o que estava se passando ali. E a gente corria atrás. Era assim, uma, uma mídia cultural que estimulava o conhecimento, estimulava você a, a desenvolver né, melhor. Não era uma mídia que realmente só serve para passar o tempo como se tem se tornado hoje. Eu acredito que jogos estão cada vez mais é, sendo produzidos para que você passe o tempo e não para que você tenha experiências extraordinárias como era lá no passado e como algumas pequenas empresas, né, algumas únicas empresas estão fazendo hoje em dia. Mas mesmo assim é, fica aí essa, essa notícia para mim terrível, cara. jamais um, um cidadão ele poderia ter o seu direito de jogar é, tão restrito assim, né? De deveria ser, ser mais um, um acordo entre, entre a parte jogadora e a parte que, que requer, né? Que eles, que eles têm. Assim como é na, nas famílias, né? Os pais e os filhos fazem acordos, né? O pai fala assim, ó, oh, você pode jogar videogame assim. Como sempre foi, na minha época era assim meus pais também falavam oh, você pode jogar videogame à vontade mas tem em mente que você precisa estudar precisa ter isso, ter isso. enquanto você cumprir com sua responsabilidade, o acesso ao videogame vai ser liberado então isso foi muito bom para minha formação né eu aprendi muita coisa é, no processo aprendi inglês hoje eu sou fluente em inglês tanto falado quanto escrito quanto lido né foi muito bom me, me despertou esse desejo então cara para mim ah, é, é triste, viu? Triste notícia. É, Fico, um abraço aí os amigos chineses. Tomara que, que aconteça algo, uma reviravolta aí. Eles possam, pelo menos, ter mais tempo de, de jogo aí durante a sua semana, porque ficou realmente muito curto. Sexta, sábado, domingo, uma hora cada, cada dia. Se houver feriado, mais uma hora. Três horas aí é, de jogo em uma semana. Cara, é quase impossível você se prender a um jogo jogando dessa forma, é muito ruim mesmo, então é isso aí, notícia pra gente, um grande abraço pra todo mundo e até mais.